Olá, bem-vindo ao módulo 4, nosso último módulo do curso de Planejamento Estratégico. Nesse módulo, a gente vai estudar sobre Orçamento, Avaliação e Controle. Até aqui, a gente aprendeu sobre realizar análise, né? lá no início sobre é, determinar a missão, a visão, os valores, realizar toda a análise da empresa. Né, do seu ambiente interno, do seu ambiente externo, determinar os objetivos, né, que objetivos eu quero alcançar diante de determinadas circunstâncias e, e eu vou e traçar as, as estratégias, utilizar ferramentas também que nos auxiliem nesse processo, né? E tudo isso eu preciso de dois pontos: o orçamento. Né? Então, temos a questão financeira, afinal, toda empresa né, quer, visa lucro. E o controle, a avaliação e controle, de nada adianta eu fazer tudo isso se eu não tiver uma avaliação, um controle né, desse, de tudo que eu tracei. Né? Então, senão as coisas ficam perdidas. Então, sempre tem que ter, ter uma avaliação, tem que mensurar... Né, e sempre ficar atento, se eu não preciso realizar um novo planejamento, se eu não preciso adequar, aliás, esse planejamento, ou realizar uma nova estratégia. Então, aqui é um processo mais de monitoramento desse planejamento, tá? Então, vamos lá. Vou falar de modo introdutório também, depois a gente vai aprofundar no decorrer do módulo, tá? Então, o que é o orçamento empresarial? é a expressão quantitativa de um plano de ação e ajuda a coordenação e implementação desse plano, né? Então se eu tenho um plano, eu preciso quantificá-los em termos financeiros, né? Eu preciso, por quê? Porque nada é de graça, por exemplo, né? Então eu tenho que quantificar em termos financeiros. E essa quantificação em termos financeiros, tanto do que eu do custo ou do retorno que eu vou obter com, com esse plano, é, ela auxilia tanto na coordenação desse plano, então, até que limite eu posso é, desenvolver um plano, quanto também ela vai auxiliar no meu monitoramento também, tá? Então, é, uma, é um documento, são informações é, essenciais, é a espinha dorsal, o orçamento é a espinha dorsal de um plano de ação, né, de um plano é, de estratégico. E o controle, por sua vez, ele vai fazer esse monitoramento, né, então se o orçamento, ele também me dá possibilidades é, de realizar o monitoramento, porque a gente está falando de termos quantitativos, o controle, ele vai ter esse papel fundamental de realizar esse monitoramento tanto de termos financeiros, quanto de alcance de metas também. Então, é fazer com que algo aconteça conforme o planejado, né? Ele orienta a atividade exercida para um fim previamente determinado. Então, assim, eu vou realizar um monitoramento para que eu realmente alcance aquele fim, né? Aquela meta que eu, que eu estabeleci lá anteriormente. Então, esse vai ser o papel do controle dentro do planejamento. O controle, ele também é uma função administrativa, né? É, eu não posso falar que é uma função administrativa à parte, porque as, as funções administrativas, elas são interligadas, né? Elas são interconectadas, elas são cíclicas, mas dentro do processo de planejamento estratégico, eu também tenho uma função de controle, né? Então, o controle ele pode vir junto com o planejamento. Ele pode ser uma função administrativa, se a gente tentar destacar as funções de modo separado, mas ele também ele tem um papel, ele pode ser uma, uma etapa do próprio planejamento. Então, o orçamento. O que que o orçamento contribui? né Por que, que eu preciso realizar um orçamento na minha empresa, fazer um orçamento empresarial até mesmo da empresa como um todo e dos setores da empresa, né? Porque, primeiro, né, como a gente está falando de planejamento, o orçamento, ele vai auxiliar neste planejamento, né? Então, eu não posso escolher uma estratégia que, de repente, eu não consiga, não consiga ser viável em termos financeiros, né? Ou eu não consiga realizar uma captação financeira. Então, é, é, e esse orçamento, ele vai auxiliar no decorrer do nosso planejamento. Ele auxilia no controle e na tomada de decisões também. Como eu disse, como o orçamento, ele é quantitativo, ele vai auxiliar no controle. Então, o quanto que eu estou me desviando daquele orçamento inicial, né, daquilo que eu tinha pretendido inicialmente. Então, o orçamento, ele vai ser um documento, de informação, a gente pode falar que é um documento, né, são vários documentos, é, ele vai ser uma de informação, então ele vai me auxiliar tanto no monitoramento, quanto na tomada de decisão, então o gestor, ele vai tomar muitas decisões em termos do, em cima do, do orçamento, às vezes decisões em que a gente vai precisar alterar é, o tipo de estratégia, né? Então, às vezes, eu preciso diminuir o investimento em determinado, em determinada linha de produto. Então, o orçamento, ele vai me dar essa visão geral. Ele possibilita potencializar os resultados e minimizar as deficiências, né? Então, eu vou conseguir verificar onde eu tenho problemas, né? Onde eu tenho é, deficiências ali na, na minha empresa e onde eu tenho, onde eu posso, de repente, investir um pouco mais e potencializar nesses, nesses resultados. Então, o orçamento, ele nos dá, né, uma, uma gestão, uma possibilidade de uma gestão financeira mais completa. Ele é constituído por projeções de receitas, despesas e investimentos. Então, eu vou realizar a projeção de uma receita futura, né, de uma despesa, né, as despesas a gente consegue elencar de maneira mais fácil né? eu consigo elencar as despesas fixas, por exemplo principalmente primeiramente também e eu consigo depois a, conduzir né, e ir relacionando até despesas variáveis conforme eu aumento a, a equipe ou aumento a produção eu vou verificar que eu vou ter despesas variáveis, como maior utilização de matéria-prima, né, ou maior despesa com, com salários, por exemplo. Então, também eu vou fazer esse, esse ajuste na questão de despesas variáveis. As receitas já é um pouco mais difícil é, fazer uma projeção ou estipular uma receita, porque ela depende do, do resultado de determinadas estratégias, né, do, do que deu certo determinadas estratégias, para poder ter um retorno positivo. Então, mas a, ela vai fazer uma projeção de, dessa receita de acordo com as estratégias que eu escolhi. E os investimentos, o, o quanto eu quero investir na empresa, o quanto eu quero investir em determinado setor ou realizar determinados investimentos também, eu tenho que elencar nesse orçamento. Mas não é só isso, né? A, o orçamento, ele tem outras funções também, né? Ele tem funções de comunicação, por exemplo, entre os departamentos. Ele tem função de, ori de orientação mesmo, né? Tem a função de informação, aliás, para orientar o gestor. Ele tem até a função de motivação, né? De repente eu coloco até no orçamento, que se meus funcionários atingirem uma determinada meta, eles têm uma gratificação, então tá lá, né? Elencado. Também tem uma função de motivação, uma função de atingimento, da meta, né, da gente ter conseguido alcançar determinado fim, né, então, o, o orçamento tem, dentre a função de projeção de receita, destaque, é, destaque das despesas e investimentos, ele vai ter outras funções, que a gente também vai ver um pouco mais, de maneira mais específica no, no decorrer do módulo. Aqui eu trouxe, a título de exemplo, dois tipos de orçamento empresarial, né, assim, dois tipos... Um contradiz o outro, né, eles são, tem o um orçamento de tendências e o um orçamento base zero. Então, o orçamento de tendência é uma prática orçamentária muito comum, e tem sido a utilização de dados passados para projeções de situações futuras. Então, esse orçamento de tendências, ele utiliza o orçamento dos anos anteriores, então eu pego tudo que foi o ano anterior, e eu coloco para projeções futuras. Então, eu meio que vou copiar e colar o orçamento do ano anterior e vou fazer as adaptações em cima disso, certo? Só que, assim, eu copio e colo do orçamento anterior e faço as adaptações conforme eu, eu realizei a análise, tanto do ambiente interno quanto externo, ou quando eu realizo é, ou especifico algumas estratégias, eu só faço esses detalhes. Eu aumento o preço, né aumento de preço, então, eu vou me adaptar, mas sempre com a base no orçamento anterior. Mas tem o um orçamento base zero. O orçamento base zero, ele vem... Ao, é o oposto do orçamento de tendências, né? O orçamento base zero, ele vem aquele que começa tudo de novo. Então, ano novo, vida nova, eu vou analisar a empresa em cada setor e vou estabelecer um novo orçamento sem olhar para o orçamento do ano passado. Então, é como se fosse uma reengenharia a cada ano, a cada... Vez que for fazer o orçamento, né, toda vez que for fazer um orçamento novo, é, então é tudo novo, então é tudo estudado, tudo planejado, é, ele não copia o orçamento do ano anterior. Então, ele, re, ele vai rediscutir toda a empresa, sempre que se elabora o orçamento. Trata-se de questionar cada gasto, estrutura, buscando, né, ver a real necessidade de cada um, de cada cada setor, de cada ponto, então é, um, é mais trabalhoso também, né, mas aí ele também pode ser construído com planejamento, se for fazer um planejamento para o ano, né, o próximo ano, na verdade um planejamento um pouco mais estreito, mais curto, ele também pode ser discutido ao longo, mas a, requer mais trabalho. E aqui tem um conceito, né, de planejamento, de, de orçamento, de orçamento no contexto de estratégia, então, é, o planejamento orçamentário, ele antecipa a visão dos gestores em relação às suas tomadas de decisão. Aperfeiçoa, aperfeiçoa a qualidade do processo decisório, pois faz com que a gestão possa identificar e analisar os fatores relevantes envolvidos para então poder aproveitar as oportunidades, corrigindo as vulnera vulnerabilidades, existentes e melhorando cada vez mais os resultados da empresa. Então, ele, o orçamento, ele acaba sendo uma ferramenta, né? Então, dentre as ferramentas que a gente o, o estudou, a gente poderia dizer que o orçamento é uma ferramenta também de, de análise estratégica, é, um, é uma ferramenta que vai me dar uma visão do, do quanto minha empresa, por onde minha empresa está caminhando, né? Se eu estou tendo lucro, se estou tendo retorno. Então, esse orçamento, ele vai me dar toda essa visão da empresa. Ele Então, ele, ele vai me auxiliar no processo decisório, né? E eu vou poder identificar as vulnerabilidades, as vulnerabilidades financeiras, as vulnerabilidades onde eu não estou conseguindo, por exemplo, realizar vendas. O orçamento, ele vai ser essa ferramenta, né, geral, que a gente pode dizer, de, do planejamento estratégico em si. Né? Então, ele é uma ferramenta muito utilizada. Como eu disse lá no início, uma, é a espinha dorsal do planejamento. Né? Então, a gente tem que, que sempre ter o, o planejamento e o orçamento juntos. Né? E para poder otimizar, melhorar os resultados da empresa. E o controle no planejamento estratégico? Então, se eu falei que o orçamento, ele me possibilita o controle, né? A gente pode também adentrar um pouco mais nessa questão do controle, né? Então, o controle, ele é um monitoramento, um acompanhamento e avaliação do processo de administração estratégica, visando melhorar corrigir e garantir o funcionamento adequado de processos ou funções. Então, eu vou realizar o um monitoramento para ver se aquilo que foi atribuído ante anteriormente, se ele está no caminho adequado, né? Se uh, determinados departamentos, por exemplo, estão alinhados com o objetivo, por exemplo. Então, assim, o controle, ele vai me dar essa visão, né? Ele vai me dar essa esse raio-x, essa análise, né, que a gente vai na, na execução do próprio planejamento. Então, ele, ele tem padrões estabelecidos. Então, no, no momento em que eu realizo o planejamento, eu tenho que ter, assim, os padrões, as minhas métricas, né? Como que eu vou realizar o controle daquele, daquilo que foi estabelecido? Ele é uma informação como resultado. Então, o resultado do controle é a informação propriamente dita. E a informação é algo muito importante para uma empresa. Eu tenho que ter informações. Quem que vai me dar essas informações? O próprio controle. A gente falou do orçamento ali, mas eu tenho que ter um monitoramento desse orçamento, certo? O orçamento é uma ferramenta que vai me possibilitar esse monitoramento. As minhas, as métricas das minhas metas também, né? Então, assim, o que é que ele resulta? Ele dá, vai ter como resultado um relatório um relatório onde eu vou poder ter a informação. E a informação, ela é, para o gestor, ela é crucial. Para a empresa, né, é crucial. Hoje, a informação, e a gente tem que ter informações tempestivas, né? Não adianta nada. Passou o maremoto, e aí eu vou ter informação depois. Então, eu tenho que ter informações sempre tempestivas, e o controle vai executar isso. E a garantia do cumprimento do planejamento estratégico organizacional. Ou seja é garantir a eficácia, né, da, daquele, daquele planejamento, né, se eu atinjo os objetivos do planejamento, então, é isso com o monitoramento, com a avaliação, eu posso garantir essa eficácia. Principais objetivos do controle, então, vamos apontar dois como, né, introdução, e, e assim, as principais, os dois principais, assim, de modo introdutório, é verificar se as estratégias estão produzindo os resultados esperados, ou seja, o conceito mesmo de eficácia e de atingir os objetivos daquilo que foi planejado e proteger a empresa contra desperdícios, né, o controle ele também tem essa função. Seria a função de eficiência, né, então, se eu não estou desperdiçando em determinado setor, né, então, eu tenho que ter um controle para que eu tenha eficiência, né, da, dos meus, da, do que foi determinado mesmo, então, né, porque a, a empresa, ela sempre busca eficácia, que atingir os objetivos, eficiência, que é fazer mais com menos, né, que é sempre economizar, né, reduzir, não desperdiçar, então, o controle, ele vai fazer esse monitoramento, tanto do, do resultado, quanto da eficiência, né, para que a gente atinja os, o, as metas, para que a gente atinja de repente, até chega, esteja alinhado com a missão e com a visão da empresa, para que tenha efetividade, no caso, né, a junção de eficiência e eficácia. Então, assim, o controle, ele está, ele, eu tenho o processo decisório, né, aqui nós temos um esquema, eu tenho o processo decisório, esse processo decisório, ele pode ser no decorrer do, da elaboração do planejamento, eu tenho que fazer inúmeras decisões, desde escolher os objetivos escolher a, a, a estratégia a ser seguida, ou as estratégias, né, não precisa ser uma só, pode ser várias, dependendo do, do que quer alcançar, e aí eu vou ter a implementação dessa ação. E, vou ter o, e depois eu vou ter o controle e a avaliação. Lá no planejamento, eu também vou ter a decisão das métricas que eu quero estabelecer, tá? Tá? E também, é, esse controle, ele vai vir junto com o planejamento, porque depois nós vamos tra trabalhar ao longo né, do, do decorrer, ao longo da implementação dessa ação, das adaptações necessárias. Né? Então, vou adaptar o planejamento. O controle, ele vai, vai cuidar desse monitoramento. Então, ele estabelece padrões de medida, e avaliações são decorrentes, ele vai estabelecer, né, o estabelecimento de padrões e medidas, e a avaliação, elas são decorrentes, a avaliação do controle, né, ela é decorrente de objetivos, estratégias e metas. Então, é, estabelecimento de padrões e medidas e avaliação são decorrentes de objetivos, estratégias e metas, que é a base para a comparação dos resultados. Então, aí a gente já vê como é interligado. Então, assim, como que meu objetivo as minhas estratégias e a minha meta vai estabelecer padrões de medida para depois eu realizar o controle. Então, durante o planejamento e nas adaptações, né, e no decorrer da implementação e adaptações desse planejamento, eu tenho que realizar este monitoramento. E aí a gente tem os estágios do controle e do planejamento estratégico, né? Então eu posso, assim, a título de introdução nessa aula, né, introdutório, eu tenho o controle Preliminar ou prévio, que é aquele controle efetuado antes da ocorrência do evento, ou do, do fato em si. Geralmente é um controle quando a empresa vai é, ab abrir mão, né, investir grandes quantias, abrir mão não, realizar um investimento de grandes quantias, né. Então, se ela vai fazer grandes aportes em determinados investimentos, ela tem que ter um certo controle já preliminar, a priori né, porque, por exemplo, se ela vai construir um prédio, né, então esse controle ele já tem que vir antes, o controle desde o do projeto em si, então é um controle já preliminar, eu já vou estabelecer as métricas antes, eu já vou realizar um controle desde o início, né, um controle antes do fato de ser executado. Eu tenho um controle corrente, Aquele em tempo real, que é durante a execução, então durante o que está sendo executado, do que foi estabelecido, né, eu realizo este controle. E tem um controle a posterior, a posteriori, dizem também, efetuado após a ocorrência. Então, aconteceu o fato, eu realizo a medição desse fato, né? E aí eu tenho o resultado desse fato. Então, ele é um controle posterior. Então, nessa, nessa disciplina, né, nesse módulo, dessa, dessa, esse último módulo da disciplina de planejamento estratégico, a gente vai, então, estudar esses dois pontos, né, a gente vai estudar o conceito de fun, o conceito, funções processo orçamentário, então a gente vai discutir um pouco mais de orçamento, né, a possibilidade de vários orçamentos, e a gente vai também fazer na unidade 2, vai estudar Avaliação e controle do processo de gestão estratégica, né? Então, a gente vai estudar também aqui a ferramenta do Balance Scorecard, que é a implementação do plano de ação, né? determinar, assim, o plano de ação e o poder de monitoramento que a gente pode utilizar, né, com, com, a, com essa ferramenta. Então, a gente vai estudar também a avaliação e controle e um pouco mais também de orçamento. Esperem, espero que tenham um bom proveito neste módulo, né, nosso último módulo. Do, da disciplina de Planejamento Estratégico. Espero que tenham todos ótimos estudos, bons estudos, e tchau, tchau.